Então, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser eu misturando todas as minhas slimes Pra quem não sabe, eu faço slime, eu tenho várias slimes E hoje eu vou fazer um vídeo misturando tudo Vou misturar tudo, tem dura, tem mole, tem boa, tem ruim Gente, tem várias aqui E, e eu vou mostrar pra vocês eu misturando tudo tudo, tudo, tudo. Eu tava muito, muito, muito. Sabe o que eu muito ansiosa? Eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. Porque eu queria misturar as minhas slimes muito. E eu tava lá pegar meu slime e eu fazia assim. Eu queria misturar muito. Então, hoje chegou o dia de eu misturar todas as então, minhas Então, acho chegou o momento. Eu vou mostrar elas pra vocês. Quase todas eu fiz aqui no canal. Essa daqui. É, quem me lembra dessa? Eu fiz aqui no canal. E tá no meu vídeo, eu vou deixar os vídeos que eu usei nessa, com essas daqui, eu vou botar aqui nos cards. O nome do vídeo é, é Minhas Slimes, eu acho alguma coisa assim, vídeo satisfatório. Tá aqui nos cards e, gente, olha, quem lembra dessa slime? Olha a diferença, não dá pra pensar que esse já foi um slime de, olha, ela tá quebrando, tá muito ruim, olha, tá tá muito coisa, tá soltando glitter, tinta... Tá muito ruim Aí eu vou colocar ela aqui A próxima slime é uma slime que eu nem sabia que tava boa Ela acabou se misturando um pouquinho com essa daqui Porque tava no mesmo potinho Mas tudo bem, né gente? Eu acho que tá tudo bem Mas ela é a melhor slime que tá aqui até agora Olha, tem glitter Eu fiz ela há um tempão Foi uma... Essas duas aqui foram as minhas primeiras slimes que deram certo com cola, né? Deram certo com cola. Ela tá quebrando um pouco, mas é. Ela é a melhor que tem aqui, ó. Já tá esticando bastante ainda. Aí a gente coloca aqui do lado. Ela, ela é bem pequenininha porque eu tinha feito só pra teste, pra ver se ia dar certo mesmo. Eu fiz com a Max Cola. próximo slime é essa daqui. Que eu não fiz em, vi... não fiz em vídeo, mas eu fiz. Com os meus primos, mas eu fiz mais sozinha, né? Aí ela é preta, ela não dá nem pra mexer de tão dura que tá, meu pai. Meu dedo vai quebrar se eu mexer esse slime. A gente vai colocar aqui. A outra eu fiz em vídeo, essa daqui. Eu fiz isso é, em vídeo, que foi ensinando eu fazer... Eu fazer... Depois dela ter rolado aqui... Vamos continuar. Foi eu ensinando a fazer slime. Tá aqui no canal o vídeo. Também vou deixar nos cards. E ela também tá bem dura. Essa daqui eu fiz depois dessa. Elas estão iguais. Aí eu vou colocar aqui. Então essas são as minhas slimes misturadas. Agora vamos misturar elas todas. Vamos lá. Essa daqui vai ser a mais fácil de misturar. Agora essa daqui, essa daqui... Nossa, é muito difícil. Vamos lá. Misturar bem Olha como tá ficando, gente Tá muito engraçado Essa daqui talvez deixe as slimes Um pouco mais mole Se não deixar eu vou tentar colocar Pasta de dente ou creme Gente, vou aqui colocar um pouco De pasta de dente pra ver se Dá uma melhorada, né Eu não sei, vamos ver Vamos ver se vai dar certo Talvez as cores fiquem um pouco é, mais claras, né? Por causa da pasta de dente. Mas... É, nossa, é um cheiro muito forte aqui, gente. Ó, oh, dá pra sentir que tá mais mole. Nossa, muito mais mole. Olha aqui, gente. Tá muito mais mole. Muito. Pelo menos a parte rosa tá. Gente, eu vou colocar metade da slime no micro-ondas porque tá muito dura. Bom, algumas partes estão duras, né? Essa daqui já tá amolecendo por causa da pasta Mas essas partes que estão mais duras eu vou colocar no micro-ondas, sim Vocês vão ver Eu nunca vi alguém colocar uma slime no micro-ondas, né? Mas eu já vi pessoas fazendo slime colocando no micro-ondas Mas agora colocando pra amolecer eu nunca vi, não Gente, eu vou colocar essas duas partes aqui pra ir no micro-ondas porque estão muito duras e muito difíceis de amolecer. Já coloquei dentro do micro-ondas. E agora vamos colocar os segundos. Então, gente, vamos ver como ficou. Não vai dar pra mim pegar agora porque está muito quente, né? Então depois, quando eu puder pegar, eu vou gravar pra vocês. Tá muito mole! Vou fazer isso com todas as minhas slimes que endurecer. Ótima ideia! Meu Deus! Mãe, tá muito mole. Deu certo! Ficou muito bom! Né? Tá tá Nossa, tá muito bom, mãe. Tô tão feliz que deu certo. Gente, já tá dando pra tocar, mais ou menos, né? Mas, olha, ficou muito boa. Gente, agora, sabendo dessa dica, eu nunca mais jogo estar em fora. Sabendo que agora eu posso simplesmente botar o micro nunca mais jogo. E lembrando, gente, se vocês forem fazer isso, coloquem em prato de vidro, tá? prato, se você for colocar em copo, coloque em copo de vidro. Garfo de vidro, qualquer coisa que você for colocar no micro-ondas, sempre tem que ter, sempre tem que ser de vidro, não pode ser plástico, entenderam, gente, porque se for plástico, vai explodir. Não sei o que vai acontecer. Não sei, não sei o que vai acontecer, não sei se vai derreter, se vai explodir, não sei o que vai acontecer, não. Vou colocar essa daqui no micro-ondas também, porque se eu for misturar com essa daqui vai ser muito difícil. Então vou colocar. Aqui ficou com um cheiro horrível Tá um cheiro horrível Mas Ela tá mais mole ainda Nossa, eu não vejo a hora de pegar Eu vou esperar ela esfriar Pra eu poder pegar ela direitinho Vou ter que colocar aqui de novo No microondas as duas Olha, eu vou colocar até mais junto Pra já misturar no microondas E misturar já junto ó Porque elas ainda estão meio duras Então vamos ver o que, que vai dar mais uma vez, micro-ondas. Ai, meu Deus. Então, tá assim, olha. Tá mais molinha. Ó. Tá bem molinha. Então, eu vou ficar aqui mexendo ela. E depois que eu acabar de mexer, saiu até uma água, porque eu já botei muito no... No microondas. depois que eu acabar de mexer, eu vou voltar aqui pra mostrar o resultado final de todas as slimes misturadas. Então, gente, esse foi o vídeo. O resultado da nossa slime ficou assim, olha. Eu, eu botei muitas vezes lá no, no micro-ondas, olha. Ela tá esticando muito e ela tá roxa e ainda dá pra ver o, o glitter, olha. Ela tá roxa e dá pra ver o glitter ainda Ela tá esticando demais E eu percebi que quando ela fica vai esfriando Ela ainda tá quente Mas quanto mais ela esfria Mais dura ela fica Aí eu vou ter que botar ela no micro toda hora que eu quiser brincar com ela, né? Mas foi assim que ficou todas as slimes misturadas Olha, ela ficou assim mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quando ela faz bolha, ó não, só um já. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho das notificações Porque o YouTube não é, Manda a notificação Que eu postei vídeo novo Se você não ativar o sininho e não der like no vídeo Então ative o sininho para você saber quando, é, quando eu postei vídeo novo Como esse Então um beijo e tchau